Você pode começar a gerar renda extra com qualquer cartão de crédito, independente de qual seja esse cartão. Você não precisa ter um cartão de crédito que pontua, ou mesmo ter um cartão de crédito que pontua muito, que tem uma pontuação muito alta. Isso independe. É, vejo a gente, Nós nos deparamos né, com muitas pessoas que elas travam nesse ponto de acharem que precisam ter o melhor cartão de crédito, que precisam ter um cartão de crédito que pontua e, na verdade, você nem precisa ter o cartão que pontua. Basta você realizar suas compras de forma estratégica, você aproveitar oportunidades de coisas aí do seu dia a dia, coisas que você já faz, coisas que você já ia fazer mesmo, só que agora, que okay, com esse crescimento, você aproveita oportunidades para estar realizando suas compras. Veja aqui o exemplo hoje aqui, no site da Livelo, um dos melhores programas que nós temos, Olha aqui para vocês verem a quantidade de oportunidades que você tem aqui. ó. Acumular 15 pontos por real gasto, a cada um real gasto. 10, 12 pontos por real gasto e mais 10% de desconto na compra. Magalu, quem nunca fez compra no Magazine Luiza, 10 pontos por real gasto. Uma compra aqui de 10 pontos por real gasto significa que você vai conseguir ter de retorno aproximadamente 40% do valor que você pagou. Centauro, 8 pontos por real gasto. Casas Bahia, pessoal. Quem nunca comprou nas Casas Bahia, 6 pontos por real gasto. E você precisa de quê para para fazer essas compras, para aproveitar essas oportunidades? Você não precisa que o seu cartão pontue. Você não precisa que você tenha um cartão que seja o cartão top, que pontua 2.2, 2.5. Você só precisa entrar no site do Livelo, se cadastrar. E fazer suas compras independentemente do cartão de crédito que você possui. Então entenda que se você não aproveita essas oportunidades, você está perdendo dinheiro. Você está jogando dinheiro no lixo todos os dias. Todos os dias que você vai ao supermercado da sua cidade, faz suas compras sem estratégia, sem aproveitar esse tipo de oportunidade aqui, Todas as vezes que você compra um eletrodoméstico, que você compra um smartphone e não aproveita essas oportunidades, você está literalmente jogando dinheiro no lixo. Então pare de jogar dinheiro no lixo. Faça o ano, transforme o ano, faça com que o ano de 2023 seja esse ano da sua virada, onde você vai conseguir gerar renda extra para realizar os seus sonhos, dar mais conforto para a sua família, dar mais segurança financeira para você e sua família.